Aê, quero boa noite do Marcelo, não do bot. <risos> boa noite, boa noite. Como você tá? Saudade, tadinho do bot. O bot é mó gente boa, lindão, todo, todo educado. Dando boa noite pra todo mundo e o pessoal odiando o bot. Tadinho do bot, gente. Deixa eu ver o fone do, do John aqui em isso. Olha, que isso, hein? Bonitão esse fone, gostei, gostei. Bem moderno. Diana, eu vou aqui. totalmente aleatórios. Eu nunca... Tinham duas pessoas aqui em casa do comigo, daí fiz live com eles. Sobre ótimo, foi um jogo, mas eu não sei mais não. A vergonha foi alta. Mas, mais do que as que eu tô passando aqui? Que nível de vergonha foi, foi esse? Eu acho ótimo você. Só, falou, só faltou a foto usando duas peças de roupa. Um par de <risos> são São duas, literalmente duas peças. As duas mais importantes. Pinguna se enrola no papel de presente, bota um laço na cabeça, bate na porta e fala Desembruga esse presentão. Imagina só. A primeira coisa que eu faço é chamar a polícia. E depois eu dou risada, que eu acho que seria muito criativo. Querendo gafané. Tô chegando. Bote brabo, o meu só sabe dar ban. É, o meu ele gosta de mutar as pessoas. Mas ele é fofo também, ele gosta de deixar as pessoas felizes. Ah! Maldito! Foda-se! Meu, meu time tá precisando de cura? O problema é deles. Não teria acontecido se eles não tivessem tomado dano, na é verdade. Eu tô com ouro em dano e é isso. Quero ver alguém falar mal. Puta, é Você pediu foto de laço. <risos> Falou que só faltou isso, sim. Entre o lugar, what the tá fuck? Esse bot. Vocês não ligam para os sentimentos do bot. Pois é, tadinho do bot, gente. Ele é fofo. Eu tô com um pelo na cara, em algum lugar. Eu não tô. Eu não sei onde, mas eu tô sentindo. Tá perto do nariz aqui. Não entra na frente do meu tiro, desgraça. Tentando acertar o cara, a pessoa tá, tá vendo na frente do meu tiro, que absurdo. Morri... Chamar a polícia. É, ué. Achei que ele ia falar que ia ligar com os bombeiros e falar que ia prestar os com a pessoa primeiro só com o mangue. Eu <risos> é na é reposte. Reposte é quando a pessoa fala coisas repetidas, né? Report. Vai chamar a polícia por, pra mim, hum, não. De forma alguma. Mas se uma pessoa aparecesse aqui desse jeito, seguindo essa história do.. do tirano, eu teria que.. Teria que garantir que.. Minha... Segurança está garantida, né? Garantir que está garantida. E é isso. Quase fez sentido aqui na minha cabeça. Não! Não! Ah. Help, time! <risos> Pegaram uma Ana DPS do outro lado. Agora veio o pessoal. Eu usei minha última à toa, velho. Ah. Merda. Vacilei, vacilei. Te chamando de assaltante na cara dura. Vou vai embrulhar nada não, Batman. Mó calor ficar perto do Marcelo. Imagina embrulhado. <risos> Boa. É estereótipo de carioca. Faz uns furos estrategicamente colocados. Nossa, linda... Lembra, né? Mas vocês estão ligados aqueles pijamas de... Nossa, perdi minhas medalhinhas. Pijaminhas de, de Tony Jerry. Esses desenhos antigos que tinha aquele... aquela parte na bunda, assim. Só pra tirar. Que a pessoa conseguisse fazer... Um feliz anal na hora que ela quisesse. É pra isso que servia aquilo. Por puro fetiche. É alguém aqui. Eu tô ouvindo, velho. Eu tô ouvindo alguém em algum lugar. Ah, é você? Ah, não. Morri, mas faço bem. Só perdi um monte de mensagem, né? Ô, louco, viu? Ouvi uma voz se metro ao fundo dizendo: Estou em chamas, pode crer. Agora, se a pessoa estiver com a vida cheia, eu tiro dano na paz. Sim, sim. Se fosse a Scarlett Johansson só de meia, se eu chamaria a polícia pra ela? eu chamaria, né? Perdidaça. Perdidaça. No interior de São Paulo, Scarlett Johansson embrulhada, com certeza ela tá. Envolvida como uns entorpecentes aí que a polícia iria gostar de saber. Mano, que porra é essa, velho? Eu tô errando meus tiros, dando de ver os tiros. Eu sou bom. Meus potes? Quer dizer, é isso que eu queria dizer. Não, na verdade os dois, né? tanto faz. Não tô acertando nenhum deles, mano. Olha isso. Ganhei, joguei demais. 1.700 de cura, tá ótimo. Reais é um vídeo meu. Que? Mó calor, eu não gosto de usar nem roupa muito coberta que dirá embrulhar. Pois é, te entendo. Prefira a Margot Robbie. Ah, então tá liberada? Ó a Dots. ou a Dots. Ah, eu não, eu não sei quem são essas pessoas, gente. Reage a um vídeo meu. Ah, reage a um vídeo meu? Que vídeo que é? As duas. Caraca, pelo menos em uma concordamos aquela diferenciada. Mulheres diferenciadas, eu gosto da. Eu gosto da. Deixa eu pensar em uma que eu goste. Eu gosto da Shakira. Quando ela era jovem para que ela tá velha não.